15 anos já, uh, E então trabalhei vários anos, uh, 8, 8 anos, numa pastelaria onde aprendi, numa pastelaria na costa da Caparita, onde aprendi praticamente tudo e que, que sei hoje. Nessa altura aprendia-se, mesmo fazendo, mesmo em produção, aprendia-se em trabalho, muito novinho, com 20. Talvez abrir uma estreia, acabei de fazer aquela que hoje o meu pai me que é a ferradura. Acabou de ficar aquele formato, toda a gente gostou e, a fim de pouco tempo, gera um sucesso. Pelos anos que tem, um tradicional. feito da mesma forma, utilizando mesmo os mesmos produtos e tendo a mesma aceitação que tinha mesmo nessa época, na terra a então, cavalos, toures, e tores, Havia, normalmente, festas em que, que se via cavalos, feira do cavalo, e a dizer, uma coisa ligada a touros não, não liga tão bem, então não ligada a cavalos. No fronte, o bolo começa por ser feito na massa simplificando, é a massa do coração. E, e a maneira de trabalhá-la é precisamente igual, é, é feita a laminagem. Boas faltas, antigamente dizíamos umas faltas, hoje diz-se de laminagem, uh, idêntica à operação. É colocado o, o doce de ovos, também, também tem o doce de ovos feito cá, e é dobrado em forma de ferradura. Depois dela tem que afilar um bocadinho, depois de ir ao forno, ela abre um bocado e deixa de ser parecida à ferradura. É um bolo maravilhoso, e principalmente que é um bom, e continua a fazer as delícias. De, de, de várias gerações, porque quem as começou a ficar há 30 já nem é a mesma que causou, com de certeza. Serão os filhos, os netos, mas sempre com o mesmo sucesso. <SILENCIO>